Uh, neste vídeo vamos criar modelos de sólidos geométricos e construí-los uh, em papel ou melhor no fundo vamos mostrar como é que se pode de construir este modelo e depois pode-se fazer um modelo em papel vamos utilizar a extensão de DEMAT para obtermos esta barra de ferramenta que está aqui pressiona-se aqui neste, neste ícone Bom, uh, Vou passar isto para a página seguinte, fazendo CTRL ENTER, que é, no fundo, uma acaba uma de página. E vou desenhar aqui uma, uma pirâmide, uma pirâmide 3D. vocês estão a ver, vou desenhar uma pirâmide com, com seis lados, que no fundo é um hexágono. E vou pedir para traçar aqui mais umas pequenas coisas. Okay. Temos aqui uma pirâmide com seis lados. E agora vou desenhar a forma em papel, para isso carrego neste e digo número de lados, neste caso também vou querer 6 para uma figura ficar igual a outra. Vou escolher esta opção aqui, e neste caso vou escolher sem, sem colagem. Vou diminuir aqui os tamanhos, de modo que isto acaba na folha. E cá temos a nossa folha, a nossa figura, que recortada uh, irá dar o nosso objeto em 3D. Era isto que eu vos queria demonstrar. Obrigado.